Olá, eu sou Nilza, advogada especialista na área do Direito na Saúde e nós vamos apresentar uma série de três episódios sobre a saúde sob o olhar holístico. Então, estou aqui hoje com a minha colega Sandra Consalter Uib, uma arquiteta que tem hoje um trabalho diferencial voltado para o bem-estar da população. Então, vai ser um papo muito legal. Fiquem conosco. Então, Sandra, tudo bem com você? Tudo prazer estar aqui, Nilza. Então, você veja, Sandra, eu estava analisando outro dia, desde o início da saúde da década de 1920 até 1980, nós vivimos um momento muito difícil no Brasil, né, não tínhamos aí plano de saúde para atender a população, não havia um sistema de saúde público e as pessoas dependiam da caridade dessas é, entidades assistenciais. Me diz, como era a arquitetura é, voltada para a população nesta época? É, quando não havia essa conscientização, antigamente quem atendia não sabe que é a Santa Casa das Abençoadas, Santa Casas, né, o é, olhar da arquitetura para a área de saúde era, era uma coisa séptica. Então você entrava, era rígido, branco, cinza, é, todo mundo vestido de uma maneira é, limpa, mas não era agradável. Depois da década de 80, o que, que aconteceu? A gente passou a ter uma arquitetura, um pensamento muito mais acolhedor nos ambientes não só na área de saúde, como de uma forma geral. Então, hoje você entra num espaço clínico, num hospital, até numa UTI, existe uma preocupação muito grande das UTIs serem acolhedoras para se fazer um trabalho de cura, não só do corpo físico, mas principalmente também da parte mental e de saúde mental, dessa coisa do, do acolhimento, da sensação de eu estou, estou sendo atendida por seres humanos num espaço pensado para mim. Então, sim, houve, news, uma transformação muito grande em relação à a, a, a, a, a forma de olhar os espaços. É, eu sempre digo, a partir de 1980, quando nós tivemos aí o advento da Constituição cidadã, que incluiu que a saúde é um dever é, da, do governo e um direito da população, nós passamos a ter o acesso à saúde pública. Hoje nós somos mais ou menos 210 milhões de habitantes, 166 milhões dependem do SUS. Então veja, é um número expressivo. 48 milhões, mais ou menos, usam os planos de saúde ou serviços particulares. Mas essas pessoas, é uma faixa muito pequena da sociedade, muitos deles hoje estão migrando para o SUS, porque a gente vê que o SUS, Sandra, tem melhorado na sua qualidade, cada vez mais a gente vê que o trabalho do SUS, ele tem sido extremamente importante. Você veja, nós somos aqui, o Brasil, referência mundial no combate contra a AIDS. Referência na vacinação. Nós temos hoje um plano nacional de imunização que obriga todos os pais a vacinarem as crianças para impedir que doenças até então erradicadas, voltem novamente. Infelizmente, por muita má informação, essas doenças acabaram voltando, né, Sandra? E que a gente vê que é um grande problema. Mas eu observo e concordo com você que havia mesmo um olhar mais frio da saúde e que as pessoas não pensavam na sua prevenção, não Sim. é verdade? É, você imagina, você fazer uma campanha, você tentar levar as pessoas para antecipar uma doença no num laboratório, numa clínica, num, num local de vacinação, onde criança chega assustada. Porque você vai falar, quando você busca um hospital, não é porque você está se sentindo bem. Você já está numa ansiedade, você tem medo. Você chega lá e é tudo branco, tudo cinza, que você tem medo até de se virar, é complicado. Dificulta até o, a, o tratamento. Agora, assim, hoje, os hospitais são tratados como hotéis. A parte de hotelaria do hospital é muito importante. A utilização dos materiais adequadamente, a utilização de cores, é, locais de descontração. Hoje existem terapias que você pode levar até animal para você interagir com os pacientes. Então você precisa de locais adequados para isso. Esse olhar do arquiteto para o espaço e vendo o espaço como uma necessidade de, de, de descontração e de acolhimento do, do ser humano, muda toda a forma de atendimento e de cura, inclusive, né? Então, Sandra, eu concordo com você. A gente tem observado que desde que houve essa mudança, esse olhar mais holístico da arquitetura, as pessoas têm encontrado um bem-estar, né? Então, tem contribuído realmente para que nós possamos ter mais saúde. Eu gostaria que você, finalizando esse episódio, que nós vamos, daqui a pouco termos é, mais dois episódios, que você nos diga qual foi a importância dessa mudança em termos de saúde para a população, o que você percebe como profissional na sua área? Estudos desenvolvidos, Nilza, demonstram que um espaço onde o ser humano ele é acolhido, bem recebido, ajuda na saúde mental e no equilíbrio das pessoas. Um espaço desorganizado, um espaço frio, um espaço onde não existe uma identificação do, do homem, da mulher, da criança com aquele espaço, ele torna a, o ser humano um pouco mais difícil e doente, ele adoece. A pandemia foi um sinal disso. A pandemia mostrou que para nós estarmos bem dentro de um local, esse local, esse espaço, a gente repete muito, mas é um fato, é, esse espaço tem que estar adequado às nossas necessidades. E não a gente se adequar ao espaço para sobreviver, porque daí é sobrevivência. A gente não está aqui na Terra para sobreviver, a gente está para viver e viver bem. E todas as ferramentas que nós temos devem e são utilizadas para isso, para criar espaços saudáveis, confortáveis, bonitos, inteligentes e acessíveis. Então veja, é muito interessante, nós vamos no segundo episódio, falar mais sobre como chegar esse, esse bem-estar da população, unindo o trabalho da saúde pública com a arquitetura. Muito obrigada.